Oi, Transição Cidade-Campo e as adaptações do ecossistema de um lugar. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. A gente está começando a ver a necessidade de conhecer o lugar que a gente vai viver. Aí tem algumas coisas que determinam como os ecossistemas vão se desenvolver nesse lugar. Então, depende do, do relevo, depende do tipo de solo, depende do clima... Um clima mais seco, um clima mais úmido, os ecossistemas vão se adaptando a isso. Nessa região que a gente está aqui, a gente está no contraforte da Cordilheira da Mantiqueira, da Serra da Mantiqueira, então a umidade que viria do mar para lá na Serra do Mar, para um pouco na, na Mantiqueira, para os lados do Vale do Paraíba, a gente está do outro lado, então chega aqui menos umidade um pouco, de tal maneira que essa época. É uma época mais seca porque tem menos chuva. É a mesma coisa que vai acontecer daqui para o interior do, do país. Não tão forte como mais no interior, mas acontece bastante também. Então a gente tem é, uma duplicidade muito grande. No verão é mais úmido e quente. No inverno é um frio mais seco porque não está não chovendo. E as plantas acabam se adaptando a esse lugar. E uma das maravilhas de acompanhar isso, é que a gente pode pensar, pô, tem menos água, né? portanto tem menos nutrientes circulando, porque o nutriente circula dependendo da água, né? a água é necessária para fazer circular o, o nutriente, e portanto as plantas acabam crescendo menos e tem menos disponibilidade de alimento para os animais. Mais ou menos. Porque a natureza, na sua sapiência, Acabou evoluindo as coisas, então determinadas plantas evoluíram para dar flores justamente nessa época, para dar frutos justamente nessa época, nessa época de, de menor disponibilidade hídrica, de mais seco e também de mais frio, porque nós estamos entrando no inverno. Vamos conhecer um pouco essas plantas. Olha só, nós estamos chegando na época é, mais seca do ano, essa daqui é uma guaçatonga daqui a pouquinho, isso daqui tudo são flores que daqui a pouquinho vão estar se abrindo. Então, nessa época do ano, onde a disponibilidade hídrica é menor, as plantas ficam mais ressecadas, algumas espécies se adaptaram de maneira a prover frutos, flores, mel, né, para uma infinidade de seres que sem isso eles sucumbiriam, eles morreriam nessa época. Mas a coisa toda foi se organizando de tal maneira que a gente tem um monte de espécies que podem ser usadas e de acordo com as adaptações do lugar. Por exemplo, essa daqui é uma florzinha que ela dá o ano inteiro ao é cosmos. São várias qualidades. Então, abelha, passarinho, vem se alimentar delas. Nós estamos na época dos ipês. Esses todos são ipês. Essa é uma saritéia. É, não atrai lá muito passarinho, mas, no entanto, ela está presente e está disponibilizando alimento para um monte de seres. Essa daqui é um jasmim. Olha as florzinhas dela. Que coisinha mais linda. Já essa daqui é uma beleza, está com as florzinhas tudo aberta, é o aça-peixe. O cheiro aqui é, é de puro mel e as abelhas estão presentes aqui o tempo todo. Elas vêm buscar o alimento aqui no aça-peixe. Então olha a beleza da, da coisa. Né? Estamos na época mais seca do ano, pouca disponibilidade hídrica, pouco alimento disponível e o aça-peixe vem trazer esse alimento para as abelhas, passarinho, beija-flor, um punhado de insetos vão chegando. O passarinho vem para buscar os insetos e assim vai. Numa outra parte do terreno, essa florzinha é o cipó de São João, é a coisa mais linda, cor de laranja. Né? E, e num, onde ela deixa e toma conta fica um tapete de flor. Eu vou mostrar. Essa é uma Hora Pronobis, que eu fui deixando crescer aqui no terreno. Tempos atrás as flores dela e aqui são os frutos. O fruto a gente pode comer também, né? tomando cuidado para tirar os espinhos. Ele é adocicado. Esse é de alimento. Também para os pássaros e outros seres que, que vêm por aqui. Para quem não conhece, esse é um algodão de árvore. Ele já deu as flores aqui, né, o resultado da, das flores. O algodãozinho, dentro dele a semente, uma sementinha pretinha aqui. E ele está aqui há, há mais de 10 anos e a função dele aqui no, no ecossistema é deixar passarinho vir buscar o algodãozinho para ir fazendo os ninhos. Daqui a pouco a gente já vai estar tá entrando na primavera e a molecada vai fazer ninho. Uma outra parte do terreno, esse daqui é o aça-peixe, eu consigo mostrar mais de perto ó, as florzinhas. E também as abelhas zunindo em volta. A parte baixa do terreno a gente vê que está bastante seco. No entanto, as árvores estão indo muito bem, obrigado. O terreno aqui tem sido trabalhado há vários anos. Olha que coisa mais linda esse daqui. É um... Pau Brasil, ele tem uns 12 anos de idade já, aqui o tronco dele bastante espinhento. Do lado dele um ipê rosa, olha que coisa mais linda, beija-flor adora. Então, a natureza vai se adaptando e vai trazendo algumas possibilidades. Né? Esse daqui é um pé de astrapeia, deu flor há pouco tempo atrás, que serviu de alimento para os pássaros, e agora está terminando o seu ciclo. Uma outra espécie que também lança flores nessa época é esse aqui, o margaridão. Olha que bonita. Passarinho e abelha gostam bastante dessa planta também. Ela é espichada, pega rápido, pode servir para cerca. A primavera é uma outra espécie bastante interessante, que mesmo nessa época de seca, ela mantém a florada. Bonita, hein? É. Essa daqui é a cerca, essa florzinha amarelinha, jasmim jasmim amarelo entremeada pelo cipó São João. Cipó São João é nativo, de maneira que você pode fazer uma composição na sua casa, sítio, chácara. Contando com espécies adaptadas ao lugar. Ah, mas eu não gosto, eu gosto de, de espécies exóticas. Tudo bem. Na divisa do terreno, olha só, Cipó São um João. Estava bem florido esses dias. Então as flores já estão caindo, daqui a pouco vem as sementes. Né? Fechou bem a cerca. Fazendo uma composição também com exóticas, aqui, umas rosinhas, que é possível também. E por que fazer essas composições? Porque que é a defesa desse trabalho de privilegiar as plantas nativas do lugar. Primeiro porque a gente vai acostumando né, com a beleza das plantas nativas. Segundo que elas já estão adaptadas ao clima, solo, relevo, é, disponibilidade hídrica do lugar. De maneira que assim você tem menos trabalho para gerenciar essas plantas ao longo do ano. O que é bastante interessante. E a natureza sabe o que faz. Então se uma planta qualquer está presente no lugar onde você está comprando onde você está se estabelecendo, ela tem uma razão de ser para estar tá por ali. E a razão de ser é essa relação intrincada que tem entre a vida vegetal e animal. Olha só que belezinha. Os ipês rosa. Aqui em volta, tudo IP amarelo, que daqui a pouco vai estar tá florindo. E eu mostro para vocês. E essas daqui na frente... São tudo o IP rosa, que eu plantei tem três anos e já começa a dar as florzinhas. Então, fala a verdade. É, é um processo lindo né? conhecer essas coisas e estar tá observando essas coisas. Então, olha, as plantas estão adaptadas. Então, na hora que você for escolher as plantas para o teu lugar, dê preferência e vá conhecer antes quais são as plantas da tua região. Quais são as plantas que estão acostumadas àquele lugar. Isso vai trazer muitos benefícios para você. É menos investimento que você tem, é menos trabalho que você tem, é menos água que você vai precisar para regar as plantas e tudo mais. Né? Você vai ter um ambiente mais adaptado. No design ecológico, se utiliza isso também para a gente perceber a mudança das estações ao longo do ano. Se você tem um lugar que está todo trabalhado, para jogar água quando não tem água, porque aquelas plantas não estão adaptadas à, à, à secura daquele lugar, porque você trouxe essa planta de fora e não usou planta adaptada ao lugar. Então você tem que estar constantemente regando, isso e, e você não percebe essas mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo. Então é natural que durante o verão você tenha uma quantidade maior de água aqui na nossa região. Né? O verão é, é, é úmido, chove mais. Então, você vai ter mais água. Caindo, as plantas vão crescer mais rapidamente, porque também está quente. Né? E, e aí você vai precisar é, de um tempo maior para fazer a poda da, das plantas, da grama e tudo mais. No inverno é o contrário. Né? Vai ficar naturalmente mais seco. E, e você tem que saber disso, tem, você tem que se adaptar a isso, né? porque isso vai te informando, vai te trazendo esses elementos todos e você vai começando a perceber que você faz parte de um ciclo muito maior. É isso a reconexão que a gente vai buscando com o ambiente natural, de trazer de volta esse conhecimento que foi perdido quando a gente foi para as cidades, né? e a iluminação artificial e tudo mais, a gente perdeu essa noção. Então, no campo, a gente pode ter essa noção revigorada, de fazer parte de alguma coisa maior. A gente vai falar sobre essas coisas ainda, porque vem um monte de coisa, né? Posicionamento da casa e tudo mais, que se acompanha o nascer e o pôr do sol, da lua, se acompanha as estrelas né, no, no firmamento, e isso tudo é por conta de, de planejamento. Mas a gente vai falar disso depois. Agora nós estamos falando de outra coisa ainda. Tudo bem?